E aí, E aí? Beleza? <risos> Vem, troca. <risos> Por que você sorriu assim? <risos> Apareceu no Bivis <risos> o Porque você mudou, você não fala beleza. Normalmente fala, e aí, seus trouxa? Agora, agora eu não sou numa nova fase da minha existência. Entendi. Então foi beleza, foi inesperado. Eu sorri igual o Bibi se budge. Fica assim. Ele falou beleza. Você tem o perfil mesmo, né? <risos> é. É inspiração. Uma não inspiração sei, do... eu não sei. Eu não sei, é, mas. <risos> Por que, que serve esse botão? <risos> perto o botão. <risos> e assim aqui estamos. Pois é, graças a Deus. Bom, como é que eu vou explicar isso de uma maneira o mais simples possível? Chegamos a um nível de nossos conhecimentos onde fica difícil explicar apenas com palavras. E Você desenhos? Desenho? Não, desenho ah, não, também, desenho também não serve Faz animação Animação, vamos fazer uma animação Bom Vamos deixar a ação e o ânima de lado Porque sem mapa não vem dando certo né um, Tudo é um processo Gente Juliana, na é verdade? Tudo é um processo É verdade Cada pensamento Cada julgamento, cada percepção, várias percepções, um conjunto de percepções que gera dentro do ser uma reação, que por si só é um julgamento, o estímulo de ter determinados padrões dentro do ser gerando determinadas reações. Tudo isso são processos. Ou a busca por autoconhecimento a fim de ajustar esses padrões para ter uma melhor harmonia no universo pessoal. Tudo isso são processos dentro de um sistema de tipos, onde a tipologia desses tipos foi coordenada através da ambientação do ser, do grupo e da sociedade que o ser vive. Temos processos e tipo, os tipos de processo e com isso temos um sistema de tipos e um sistema processual. Podemos dizer que existe um sistema formal que pode ser usado com teoremas e axiomas de acordo com determinados conjuntos de regras em uma estrutura de formalidade tendo uma formalidade podemos atribuir tipos a processos com maior grau de fidelidade e estabelecer um sistema de cálculos lógicos a formalidade desse sistema se baseia em uma credulidade desse sistema. Para ter credulidade no sentido de credo, no sentido de filosofia, no sentido de jeito de ver o mundo, nós temos as virtudes. Quando o sistema é baseado nessas virtudes associativas, conseguimos estabelecer uma teoria de tipos. Dando uma, uma for, formalidade à mesma teoria de processos e conjuntos, tendo isso como base para a temática pessoal do indivíduo. Tô didático pra caramba, hein, Juliana? Puta, que eu pariu. Tá Caralho. hoje eu tô passando, passando. Hoje eu, é, não, tem que ir mastigado, né? Então eu falei como eu vou fazer isso de forma simples? Viu? Dessa vez eu pensei antes. Um Dessa vez eu, eu peguei umas dicas. Houve um pré-processamento. Eu peguei umas dicas. Eu falei assim, olha, houve um complô contra mim e eu preciso de ajuda para ser melhor compreendido. Aí se compadeceram com o meu problema e me ajudaram. Para ter essa base em matemática para ter esse ideal temático, né? nós já estabelecemos uma consistência e fidelidade a essa consistência para que o sistema seja confiável, para que ocorram lógicas formais desse sistema. Para que os campos e subcampos tenham, tenham aplicações que possam ser exploradas através da mesma lógica formal. Quem vai explorar o próprio ser em autoconhecimento? Ou o terapeuta? Ou o mestre? Ou o líder religioso? Ou o sábio? pessoas que tiveram experiências e aprenderam e podem dar exemplos, pessoas que podem ser ferramentas para o aprendizado do outro, gerando com isso uma, um, sistemas de, um sistema de conexão e um padrão de metamatemática baseado em fundamentos da estrutura formal em teoria de processos, tipos e conjuntos, se baseando em um sistema formalizado como estrutura mental humana. Tendo esses, esses princípios, eh, teoremas, axiomas, baseado em uma, entre abre parênteses, abre aspas, computação, né, uma, uma, você gera um, um input, né, você gera uma entrada lógica, uma, uma ação, uma função. Então, você consegue ter essa função comum. Então, você computa aquela função como um estímulo, um padrão. Então, você consegue estabelecer um, um sistema de computação teórica racional. Onde é possível estipular o ser A fez isso por causa da motivação x, y, z, w. Ah, mas w não, não é benéfico ao sistema. Ok, w não é benéfico ao sistema na nossa historinha. O que é w? Por que w? Por que w se manifestou? Tendo uh, esses, temas, esses temas unificados e bem estabelecidos, nós conseguimos gerar um sistema de reescrita muito parecido com ciência de computação, tá? Que gera, um, que consegue estabelecer um, com suas formalidades o porquê que certos certos padrões, certos códigos geraram como resultado W e gerar métodos de substituição ou subtermos dentro da teoria de sistemas conjuntos e tipos para formular outros termos, termos corretivos esse sistema de reescrita ele vai ajudar a gente a corrigir o sistema psíquico e mental sem precisar alterar o passado ou a percepção sobre o passado. Estamos falando de ambiente comum. Sem a necessidade de tirar relacionamentos e casos ou gerar qualquer tipo de sobreposição. Por quê? Porque há espaço infinito. Aquele vento, aquele fato, é um fato, não precisa ser alterado. Vivemos e vivenciamos daqui para frente. E com isso temos um sistema com recursos. E reduzimos ou anulamos bugs. Porque experiências não boas não necessariamente precisam ser prejudiciais, podem ser apenas não boas. No sentido de gosto, não no sentido de necessidade Pois um bug enorme é a experiência não boa no sentido de necessidade Como uma obrigatoriedade ali do ser Foda hein, Eu Eu como biscoito de chocolate, mas eu não gosto, então não como mais Mas outro ser pode adorar biscoito de chocolate e não há problema, é é uma experiência onde o ser julga uma experiência não boa, mas ele tem liberdade para não comer mais ou comer de novo e foi escolha dele experimentar. É um exemplo genérico, mas é um bom exemplo. Agora, o ser que está morrendo de fome e só tem biscoito de chocolate, ele não gosta, mas come por necessidade, é um outro cenário bem mais é, condizente com o sistema de... Falta e necessidade para experiência de gostos e maneiras. Isso nos coloca também, nos remete... Gente, tá foda hoje, hein? Deve ser a vitamina. Nos remete... Isso nos remete ao início do processo, pois a implementação de um sistema topológico nos coloca em xeque porque a adaptação desse sistema, ou o sistema de reescrita que deveria funcionar como eu descrevi, na verdade se adaptou em várias, vários tipos de linguagem que não tem correlação. Tipos de linguagem de falta, tipos de linguagem de sobrevivência, tipos de linguagem ah, dissociativos, eles não têm correlação direta, mas a natureza como se adapta, a natureza humana, a natureza social, natureza econômica, etc., gera-se correlações indiretas. Essas adaptações em busca de um sistema de reescrita gerando cada vez novas oportunidades para ocorrer diferente. Mas, infelizmente, sem mudar os elementos da equação da experiência para ocorrer diferente, é, geram experiências contínuas de coisas não boas baseadas na falta. E isso que deve ser alterado, pois a linguagem de lógica né, é como um assistente de prova, pois a lógica formal... E essas provas formais já estão disponíveis como um ambiente um, propício, né? um ambiente com condições boas. A, a, a dimensão mental já tem boas condições para oferecer um sistema de prova, no sentido de probabilidade, de interação, de interface de experiência, de projeções de experiências e sensações. E o mais importante, o pedido. O posicionamento e o pedido. Eu diria que esse áudio, ele fundamentou é, o pedido, né? Fundamentou a condição do pedido. É, essa condição do pedido Faz com que a pessoa diga Agora eu não quero mais Já há um sistema de, de agência disponível Já há uma aplicabilidade Sistêmica do meu gosto Do meu desejo E eu quero diferente E eu quero acessar coisas diferentes Eu quero autonomia Se antes a gente implementou o desejo E a diferença Agora a gente propõe a autonomia ah, mas eu estou num cenário muito crítico e uh, eu não tenho clareza dessa autonomia diante dos meus problemas e eu estou de mãos atada nesse instante. Ok, mas eu não quero assim. Eu quero aprender. Eu quero dados. Eu quero mudar. Só esse posicionamento já muda completamente a configuração energética do seu universo pessoal. Porque o sistema hoje, ele não é punitivo, mas ele é bem mais severo. É o apocalipse. Se você quer mudar, ele traz com severidade os dados para a sua mudança. Mas se você não quer mudar, e se você quer agir com maldade, agir com antiética, agir com moralismo dissociativo, fazer mal para os outros, fazer mal para si, as reações não serão tão... Sabe, tipo processo de inventário onde 30 irmãos não concorda, sabe, Thiana? Não tá mais assim. Agora é a justiça digital. Então não é ameaça isso. É um, um esclarecimento. Por quê? Porque há a oportunidade, há a opção de ser diferente. Se você não deseja a melhora não deseja aceitar com lógica, o sistema entende que você deseja do outro jeito. Deseja de algo, de uma forma que não é benéfica para todos. E o sistema passa a proteger todos. É uma alteração de, de prioridade. Então você que não sabe como, receba dados, pede para receber dados, os dados irão vir. Se você uh, deseja diferente, por exemplo, ah, eu sou arrogante e orgulhoso, eu sou mal educada, eu não aceito ajuda de ninguém, eu piso nas pessoas quando tem oportunidade. O momento para você alterar suas configurações seus pré-requisitos de interação é agora, porque agora há espaço para você receber dados e reformular seu jeito. Você, você pode deixar de ser tóxico. O ambiente está propiciando uma homeostase para tornar as pessoas. Como que chama? Tchula, alcalinas, alcalina, as pessoas quando elas são aguinha gostosinha, aguinha saudável, sabe? Ela não é ácida. Nem ácida, nem muito alcalina também É um pH 7 ali pH então, pH você quer ser um pH 7 É um pH 7 pro agora Na oitava, né? Deus é foda, né? Mas... É, <risos> Deus é foda Mas enfim, é. você quer ser um pH 7? Ok, então Há dados tá? há, há, hoje, hoje a gente Estabeleceu aqui toda a jornada Você deixa sua mente fluir com as minhas palavras Bem... Muito bem colocadas, né? Genialidade inquestionável. Você se deixa fluir no início e você vai chegar a esse momento de cheque. Eu conduzi energeticamente e mentalmente. E racionalmente. Nesse momento de cheque, você faz sua escolha. Eu quero melhorar, quero ser uma pessoa melhor, quero ser cuidada. Ah, já sou uma pessoa melhor e tal. Quero ser cuidada. Às vezes... Às vezes a pessoa não deixa, sabe, Tchuliano? Oh, Ô, tu veio o Exu dar a mãozinha assim pra ajudar a pessoa a levantar, a pessoa tr trupicou. Fala trupicou em Minas também, Tiana? <risos> Aí a pessoa trupicou, caiu de bunda, o Exu vai ajudar, a pessoa dar um tapa na mão do Exu, sabe? Um toque. É, sai daqui. É. Então, da... hoje, hoje é o momento. ou A partir de agora, a partir das últimas semanas. Né? 2021 é o ano de você ver dois ao invés de ver um. Porra. O que isso quer dizer? É, você... Ao invés de ver só você, você vê você e o outro. Você e os meios. 2020 você... foi um ano de a pessoa se ver, né? No meio. Então, era o dois e o zero, né? Então, ela se vê ali entre o sistema, entre as coisas. Foi um ano crucial a autonomia, pra desenvolvimento da identidade desenvolvimento da integridade todos os áudios foi baseado nisso todo o trabalho foi baseado nisso agora já há um eu e esse eu no meio então dois e um um e dois né Tá bom é isso aí que o, o também soma para sete né vamos deixar deixar bem a água bem bem eu não sei o nome. Saudável, bem... É, ela é neutra, nem é, nem é muito ácida, nem é alcalina. O que é acima de 7 é alcalino, e abaixo de 7 já se começa a medir a parte dos ácidos. Então vamos então, ser a neutro. Água, por exemplo, a água que a gente compra, né, ela tem que estar entre 6,5 e 8,5 de, de, de pH, senão ela é considerada não, não, não consumível. Né? Mas a água idealzinha estaria ali no 7, eu acho. Assim eu aprendi, tranca, mas posso estar errada. O Google está aí para. Não, não, pra não há problema algum. Isso é só uma referência, só por tipo um exemplo, para to se tornar uma referência para o que a gente disse. O que a gente disse não se baseia nisso, é mais baseado num equilíbrio, né? É, mas é para tá a vida estar gostosinha. água gostosa, certo? Igual quando você toma uma água, ela é, ela é gostosa. Ela é, é o mínimo, né? Coisas é, gostosas, né? Tem sabor de água, então, por exemplo, a vida, as experiências podem ter sabor de, de vida gostosa, certo? De... Podem ter, mas se não está tendo, né? Boas. Se já temos um, um sistema estruturado, não geral, tá? Mas já há um, um pedaço do sistema estruturado disponível e, e as pessoas têm condição disso, tem condição de acessar isso independente do nível econômico, da classe social, do tipo de pele, cor, tipo sanguíneo, sexo, não importa. Existe essa disponibilidade sem distinção. Essa disponibilidade para humanos. Só que essa disponibilidade tem algumas condições. Eu não vou pôr um ser tóxico no meio de, de crianças felizes. Eu não vou pôr um, uma criança tóxica é, no meio de adultos, serenos e tranquilos. Não, não tende de... É, o sistema não lida bem com isso, tente a dar problema. Não é que os adultos saudáveis vão estabilizar e deixar uma criança estável. Não é que as crianças felizes vão deixar o adulto feliz e sereno, não. Eu ainda não tem condição disso, então... Se você tá com dificuldade, se você não tá entendendo, nós estamos disponíveis. Tem a, a gira, tem o contato direto, a gente ajuda. Mas há uma disposição. Hein, Juliana, se a sua vida fosse uma bosta. Um exemplo, não é, tá? Não quero que seja. Mas se ela fosse. Ah, o Será. Se a vida do Será fosse uma bosta. O meu lado gentil tá vindo à tona, tá vendo, Tirana? Se a vida mudança, do Será.. Você não faz bem você vê? Mesmo. Hã? Não Hoje... 2021 mesmo, tô vendo as mudanças as mudanças, cara, cara. não tô nem usando você como exemplo mas olha aí, eu isso mesmo, é uma mudança cara. muito efetiva é uma mudança muito efetiva o preço vai ser alto né eu coloquei esse adendo no contrato com a terra <risos> que educado é mais caro já... seja <risos> mas enfim, não é você que paga então usufrua você quem paga o seu salário? Traca, então. O meu salário é. quem paga é a terra ah, só o problema lá. é que ela só paga com terra, né? Então eu já sou quase dono de todo ah, o planeta, né? É Dolete diário. Ela paga com ah. terra e não deixa eu cobrar aluguel. Mas <risos> enfim. Normas, né? Normas do contrato. O Será tá fudido. O Será tá com uma vida de merda, tá sofrendo. Na maioria dos casos, o Ceará tem estabilidade econômica, tem uma família estável, tem tudo, mas a personalidade dele não, não ajuda. Aí, essa pessoa, ela tem condições. Ah, você vai melhorar se você aprender a ter educação. Gentileza, bons modos, não pensar mal do coleguinha, não ter inveja do coleguinha, não riscar o carro do coleguinha. Né? Um porque inveja, né? E aí, o menino passou por isso, tá triste. Aí... Oh. É. Mas enfim, né? É oportunidade para as outras pessoas trabalharem, né? Vão arrumar. Mas enfim... É, vai ver. Foi o Exu lá da loja que conserta que né, precisava de mais negócio. Não sabemos. Não podemos atribuir isso porque isso parece meio, meio, meio gangster, né? É, é. Vezes, se é um sistema que é, é para proteger todos, mas que seja um sistema mais sofisticado para pois é, de por todos. Pois é, você parece que... gangster. Tá. tá vindo muito aquela ah, série Pink Blinds, lá, Tá vendo muito. Ah, é? Pink Blides? Vai, e você que essa vai proteção te depender seja... de mim mesmo. Você já sentiu cuidar de alguém dessa forma, sem consentimento? Então, é, é isso. A pessoa ela vai ter condições, e aí você vai ter para ter certos resultados, existem certos padrões de comportamento, pois a implementação matemática ela já está mais disponível do que antes. Já a pessoa que está sem condições, está passando um momento difícil, mas não tem esses padrões de maldade dissociativa, né? essa pessoa, essa pessoa já quer melhorar. Ela já está ali para receber. E essa pessoa vai receber na medida do possível tá trabalhando, está buscando, tá buscando investimento para ONG, Sabe, Tileno? <risos> o que <isso> quer dizer? <risos> para ajudar, para ter disponibilidade, para as pessoas receberem. As pessoas que querem receber, que estão disponíveis, que estão acessíveis, elas vão receber. Elas merecem é. receber. Mas, tranca, elas vão A gente já não recebe sempre por ressonância? essa parte me confundiu não, é o problema é que o sistema não está totalmente estável ela tem parte estável, tem nós temos nossos servidores dando disponibilidade para quem entra em contato conosco mas tem gente que está lá, sabe, numa situação precária e a pessoa quer melhorar, a pessoa quer dados e a pessoa, ela não recebe esses dados de maneira condizente então estamos trabalhando para isso ser global não estou falando de Brasil Global. Certo. É, tô... Ah, entendi. Porque é, é muito fácil falar, ah, é ressonância, a pessoa tem maldade dentro dela, tem, mas é maldade também é. Maldade associativa. Também é fruto de coisas inconsistentes, incoerentes. Então, ah, se está disponível para o ser e o ser não quer ser uma pessoa melhor, aí é diferente. Esse áudio é para essas pessoas, sabe, Tilhano? Ah, eu quero ser o tóxico do grupo. E acho que tô aqui porque mereço. Mas vou te pôr numa jaula. É. Desculpe, vou te pôr numa sala confortável pra gente conversar. Pra eu te explicar que não é assim que brinca, entendeu? Ignora a parte da jaula, perdão, perdão. É um, um pequeno espaço. Uma jaula é um pequeno espaço, né? Exatamente. No espaço protegido Sim, envolto em uma corrente elétrica De alta voltagem Ou não Envolto <risos> de paredes confortáveis <risos> Entendi, Então estraga... ficamos aqui <risos> Para não estragar Tava indo tão bem Você, está, você está me influenciando Você estava influenciando Estraga, <risos> então Se eu entender uma coisa É a pessoa que tem intenção de ser diferente, quer ser diferente, quer uma coisa melhor, quer que as coisas deem certo para ela, ela só não sabe como, mas a intenção de melhorar tá ali. Esse certo? posicionamento é crucial, exatamente. Então, esse, essa pessoa vai receber isso tudo porque é de direito dela, viver uma vida plena, num orbe pleno de recursos. Certo? Estamos trabalhando a corda, em, corda, em corda total, toda a lenha nas caldeiras, para isso acontecer, o mais rápido possível de maneira global. Tá bom, então essa pessoa já vai... Se tá ouvindo, sistema... já tá nos nossos servidores, tá? Tá bom. E se a pessoa... Servidor a lenha. Ainda... <risos> <risos> ...tem a intenção de que as coisas sejam como eram antes e que ela consiga certas vantagens, mesmo agindo de forma que não uh, respeita o direito de todos, é, ela vai começar a ver as coisas, digamos assim, piorando rapidamente, porque você disse que o sistema, ele hoje não é punitivo, mas ele é mais severo, Isso. como uma justiça digital. Então, Isso. digamos que a justiça vem mais mais rápido e, assim, mais perceptivo, perceptivamente rápido. Direta, né? Tá. Então, por exemplo, não tem os policiais? Tem uso justificado da força? Sim, tem uso é, justificado é isso, da força, gostou. inclusive da força letal, sim. É letal, é. O nosso sistema no letal, não, mas é um bom exemplo. Um bom exemplo para as pessoas entenderem que não há mais tempo para brincar de coisas não boas. Ah, mas eu não sabia, eu não tinha dados, etc e tal Aí não, aí é uma questão de razoabilidade, né? Mas você tem nosso suporte Entrou em contato aqui, a gente tá disponível Mas mesmo ali, como o sistema não é punitivo Mesmo que ele não soubesse A intenção mudando para a intenção de, de querer diferente Já muda toda a configuração, é isso que eu tava dizendo Exatamente tá Muito bom. Então é isso. Graças a Deus, graças a mim, graças a você, graças a todos. Tá tudo indo bem. É, peraí, peraí. peraí. Ah, não, você já explicou. A aplicabilidade sistêmica você já, já falou, né? Ah, eu construí bem o cenário. Foi orgulhoso de mim. É... Muito bom, muito bom. Não tá nem não habituada, sei. tá procurando os gaps, não tem? Não tem. Gastos, não, não tem, não, não tem, não, não. foi, não, foi uma, não, uma narrativa não. completa. <risos> foi pleno, o negócio foi, não, uau! Tranca a rua, uau. uau, exatamente. Branca, uau, Branca, you, Exato, tranca uau, tranca love Agora tranca, meu Deus, exatamente. É que o não, médium evoluiu, é né? O médium evoluiu, eu posso me manifestar com maior brilhantismo. Você também evoluiu, você tá uma boa mediadora, você evoluiu muito, é brincadeira, você evoluiu só um pouquinho, não se sinta mal, não se sinta mal, você evoluiu só um pouquinho, viu? Paz para vocês. Bons estudos. Eu te dou treca.